Todos, este é o canal 3FGS, trazendo para vocês informações da Bíblia Sagrada. Ouçam. Bíblia Sagrada. Veja o que diz sobre falar com os mortos. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. A Bíblia diz que Falar com os mortos é pecado. Os mortos estão mortos. Não podem falar conosco, nem nos ajudar. Quando precisamos de ajuda ou orientação, devemos falar com Deus, não com os mortos. porque Não devemos falar com os mortos. Os mortos estão separados do mundo dos vivos, não têm mais contato. Os mortos não podem nos ouvir nem falar conosco. Os mortos não se tornam deuses, não sabem tudo, nem têm a resposta para tudo. Só Deus tem as respostas que precisamos. Consultar os mortos é um insulto a Deus, porque pomos nossa esperança na pessoa errada. Veja o que diz a Bíblia sobre os mortos. Tentar comunicar com os mortos é perigoso, porque é chamar demônios. Tentar comunicar com os mortos é perigoso, porque... Podemos chamar demônios. O diabo é o pai da mentira. E é uma mentira acreditar que podemos falar com os mortos. Veja João 8,44. Muitas experiências genuínas de comunicação com os mortos são demônios fingindo ser as almas dos mortos. Mesmo médiuns falsos, que inventam tudo, arriscam chamar demônios a sério sem querer. outros também é errado, porque eles estão mortos. Mesmo estando no céu, eles não podem nos ajudar, nem interceder por nós. Só Jesus Cristo, por nós, porque ele está vivo e pode interceder o melhor a fazer com os mortos é deixar descansar em paz não esqueça de comentar este vídeo que você achou do vídeo, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal para poder o canal crescer e trazer mais notificações e mais informações bíblicas para conhecimento de todos, obrigado.